Olá pessoal, que a paz do nosso salvador esteja com vocês Meu nome é João Olímpio do canal aqui Embaixada do Reino Eu quero fazer aqui um breve comentário a respeito desta, dessa matéria Que eu achei aqui na revista Isto É Que eu achei muito interessante trazer aqui para o canal Para a gente ficar aí a par do que a mídia fala né, a respeito deste tema da Terra Plana E eu quero dizer que antes de começar a fazer o comentário essa matéria Duas coisas, a primeira é que eu sei que vou talvez perder alguns inscritos porque a última vez que eu falei a respeito desse tema no canal Algumas pessoas se desinscreveram, mas infelizmente eu não posso fazer nada porque eu creio nessa verdade que é uma verdade bíblica E a segunda coisa que eu quero dizer antes de começar o comentário aqui é que vocês vão perceber que a tela está um pouco simples Não parece nem ser um site, parece que foi até escrita né? Alguém pode dizer assim, ah, ele não pegou isso de um site Mas eu vou deixar o link embaixo para você ver realmente que eu peguei isso de um site A tela está assim, branca desse jeito Porque eu coloquei é, num modo mais simplificado Que não fica parecendo comercial toda a vida entendeu? Não ficou parecendo comercial do Google toda hora Entendeu? E é muito chato, fica como um comercial do Google toda hora e, e acaba atrapalhando a imagem Então eu coloquei nesse modo simplificado aqui Para ficar somente é, o texto aí da matéria Para ficar mais fácil da gente observar tá ok Então o título aqui do, da, da matéria é o seguinte 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana né? Diz aí a datafolha Tem até aqui um cidadão aqui que o nome dele vai aparecer aí na, na durante aí o comentário que tá aí com a maquete aí da terra plana a qual a gente acredita bom vamos começar aqui a matéria começa da seguinte forma a minha única certeza é que eu vou morrer e que a terra é plana diz Ricardo entrevistado em seu restaurante em São Paulo, com mesas e cadeiras azuis como o céu, onde se reúne o, os terraplanistas. E eu achei isso aqui muito interessante. É um local que eu gostaria de conhecer um dia, entendeu? Um lugar que os terraplanistas aí se reúnem. O cara teve aí, né, a, a, essa ideia até de colocar um ambiente peculiar aí, entendeu? para estar reunido, para discutir a respeito do assunto, eu achei muito interessante. Vamos continuar. O homem hexagenário não quer revelar seu nome completo e prefere soltar um riso forçado para abrir suas explicações. Né? Ele dá aí uma risada. Essa risada é a primeira reação que as pessoas têm quando você fala que a Terra firmou né? ele. Ficou polêmico demais porque é verdade e há pressões. Né? A gente recebe pressões por dizer essas verdades. Porque tem um fundo de verdade e isso desperta é, as pessoas, é. explicou aí o Ricardo. Aquele que não é, que, que, aqueles que estão convencidos de que a Terra é plana é, tendem a viver nas sombras um tanto... É, perseguidos, quase paranoicos, eles é, comunicam em grupos fechados do WhatsApp, no Facebook e especialmente no YouTube onde seus canais são seguidos por dezenas de milhares de pessoas é, esse pedaço aqui eu quero fazer um comentário também é que outro, um outro site que publicou essa matéria diz, né, que o, as pessoas que creem nessa teoria eles ficam Escondidos, né? Na verdade, não ficam escondidos. Na verdade, a gente procura os lugares onde que a gente pode falar realmente a verdade sem ser é, zombado, porque a gente sabe que na mídia aí aberta, é, se você for participar de um programa aí, seja qual ele for de televisão, vai ser tudo arranjado, vai ser tudo da forma que eles querem, vai ser perguntas escolhidas. Você não vai ter liberdade de falar o que você quer e nem tempo para explicar alguma coisa, então sociais aí ou é o subterfúgio que a gente tem para poder estar tá falando a verdade aí de uma forma mais livre, vamos dizer assim, né? É, nesse interim digital, o terraplanista pode compartilhar sua crença, divulgar suas experiências em física ou óptica, a terra é estacionária e plana, e isto está escrito em Gênesis né? Eu até fiz um vídeo aí falando a respeito da, da terra estacionária plana Fechada por um domo Que é impossível do homem sair dela E esse vídeo aí até despertou a ira de um, de, um, de um cético Despertou a ira de um, de um ateu né? Que fez vários comentários lá é, Difamando a Bíblia e as pessoas que creem é, Não nessa teoria, né? mas nesse fato de que a terra é fechada por um dombo e é impossível do homem sair dela. É disso que nós vamos, segundo o que está escrito no livro de Jó, no livro de Gênesis e por toda a Bíblia. Bom, vamos continuar aqui. Nosso movimento cresceu muito a partir dos anos de 2016 e 2017. Hoje no Brasil estamos falando de mais de 11 milhões de pessoas que já entendem que a terra é plana, diz Anderson Neves, um empresário de 5 anos Presente no restaurante de Ricardo. Aqui eu quero fazer um outro comentário. De 11 milhões. Eu até vi um outro irmão de outro canal dizer que ele duvida desse número, que ele acha que seja menos. Mas eu discordo, para mim, eu acho que é mais. Porque as pessoas que creem na Terra Plana, muitos têm medo, muitos têm ver... alguns têm vergonha. Ou algum tipo de retaliação no trabalho, ou na religião onde ele segue, então muitos têm medo e preferem ficar escondido. Então muitos que acreditam não têm coragem de falar. Então eu creio que esse número seja muito maior do que 11 milhões de pessoas que creem nesse fato bíblico de que a Terra não é uma esfera. Bom, vamos continuar aqui. Esse é o número apresentado pelo Instituto Datafolha, ou seja, 7% dos brasileiros, uma comunidade cujos membros são... É, principalmente homens, em geral, crentes católicos e evangélicos e é, relativamente sem instrução. Né? Eles não deixam de dar alfinitada um para falar que as pessoas que creem nisso são sem instrução, são indoutros são pessoas ignorantes, mas, pelo contrário, na verdade, são pessoas que abrem os olhos para a verdade. O movimento que tem como plano de fundo conspiracionismo dessa era pós-verdade, onde cresce sem complexos, especialmente dos centros de poder em Brasília é um discurso anti-intelectual anti-científico e negacionista em relação ao clima eu até peço a você que está vendo o vídeo aí, que deixe seu comentário, o que, que você acha que nós somos pessoas que não tem instrução que não sabe realmente do que está falando ou se realmente nós queremos um fato que Deus fez uma terra que não é esférica mas plana Anderson Neves, Anderson Neves exibe um panfleto contra os três gran... mistificadores né? que é Newton, Darwin e Copérnico com certeza, são os três grandes mi mi é, mistificadores e traz esse misticismo, esse mito né, de que a Terra seja uma esfera, né, para incluir muitas outras coisas que a gente sabe, basta a gente, basta a gente pesquisar. Né? Ao, seu, a, ao seu lado, uma maquete de uma Terra plana, como um disco, coberta por uma cúpula transparente, incluindo o Sol e a Lua, de tamanhos iguais. Né? Aqui no artigo estão querendo dizer que ele está falando de tudo isso do lado né? de um, dessa maquete da Terra Plana em forma de disco né? coberto com uma, com uma cúpula que aquilo é só uma maquete, aquilo é só um, um, um exemplo né? é... porque a coisa está uma magnitude muito maior do que simplesmente aquele, aquele pequeno maquete ali. é muito mais do que aquilo que a gente pode pensar é, e aqui está dizendo que os gregos já sabiam disso né, há dois mil anos. Quando olhamos para o horizonte, quando vamos para uma montanha e tiramos fotos, vemos que a Terra né, é sempre plana e nunca curva, como livros científicos afirmam. Continua Neves, né, Ricardo Neves, segundo, segurando um instrumento de nivelação. Para os terraplanistas, se a Terra estivesse em movimento, sua rotação de 1.700 km por hora para o Equador faria com que tudo voasse para longe, concordo plenamente. Se fosse esférica, veríamos sua curvatura de um avião, com certeza. Né? A gente não consegue ver essa curvatura de um avião. Ah, ia a mais de mil é, 20 mil metros de altura não se consegue ver isso e, e esse fato também dela estar nessa rotação de 1700 km por hora também é outra piada porque geraria uma força que jogaria tudo para fora né? não tem base científica que, que sustenta isso né? é um, uma falácia e ele continua para perceber a curvatura, seria necessário o dobro da altitude de um voo comercial a 20 mil metros, explicou né, Roberto Costa, astrônomo da Universidade de São Paulo, na USP. Sabe-se que a Terra não é plana, seguramente, é, desde Galileu, desse modo, desde o começo do século 22, mas os gregos já sabiam isso há mais de dois mil anos, acrescenta o cientista. Os argumentos é, invocados para argumentar que a Terra é plana são muito fracos, ressalta né? Ressalta aí esse cientista. Aí. O Pedro de Foucault, o nascer do Sol e da Lua são evidências da rotação da Terra, completou o tal cientista. Para o cientista, o terraplanismo é, uma, é, é mais uma brincadeira, nos parece muito mais uma questão de ser tratada por psicólogos ou sociólogos, porque para os astrônomos, a forma da Terra não é um problema científico, conclui. Né? Aqui tem outro tópico aqui muito interessante. A Torre Eiffel perdida. No entanto, a teoria da terra plana penetrou nos portões do poder, onde o influente guru do presidente Jair Bolsonaro, Olavo de só assistir a unidade das superfícies aquáticas e não conseguir encontrar até agora nada que os refute. Eu lembro da época que esse Twitter foi, foi mandado aí por Olavo. Na, na época até canais que nunca falou de terra plana começou a, a zombar dele, falar coisas maliciosas e dizer até que ele estava gagar, que ele já estava caduco por falar coisas desse tipo, mas é, isso é uma grande verdade que o Olavo de Carvalho disse. Carvalho disse. Até hoje não se conseguiu ninguém, nenhum experimento, nada que se consiga refutar os experimentos que foram feitos por terraplanistas que conseguiram provar que, a, que a, a, as águas são totalmente planas, não há curvatura em parte alguma da superfície da terra. Isso aí ninguém conseguiu refutar até hoje e eu peço a você que deixe no comentário alguma coisa que eu deixei passar aqui desapercebido é nessa matéria que nós estamos lendo aqui deixe nos comentários aí por favor igualmente exilados nos Estados Unidos onde os planistas são numerosos e o Arno um Foguete Caseiro Afonso de Vasconcelos é um caso único de um doutor em geofísica da é, prestigiada Universidade de São Paulo a acreditar em uma terra plana é, com certeza o professor Afonso é aí um dos vamos dizer assim uns ícones aí no, no, no youtube que traz realmente aí é, é conteúdos muito bons, bons que reforça mesmo essa teoria, mas eu não gosto de dizer teoria, eu gosto de dizer que é fato de que a Terra é plana. Né? Eu vou até deixar aí no, no, no, no, o link aí no, é, na descrição para você conhecer o, o canal do professor Afonso, que realmente é um ícone aí quando se fala de Terra plana e coisas relacionadas a isso. E continua aqui a matéria dizendo que o canal né, né, do professor Afonso e o canal Ciência da Verdade, possui trezentos e... 45 mil inscritos, na verdade até bem mais do que isso é, e eu quero também ressaltar que o professor Afonso ele não é louco ele é uma pessoa que, que tem uma influência muito grande e na verdade ele não ganharia nada ele, na verdade ele perderia por falar a respeito dessa, desse tipo de coisa na área que ele trabalha então é ele realmente defende uma verdade. Vamos continuar aqui. Talvez faz sucesso no YouTube, se data, né, de Chaibuti. Desculpa se eu tiver pronunciado errado, eu acho que é assim mesmo, um dos organizadores da convenção que reuniu várias centenas de terraplanistas brasileiros, a primeira do gênero, gênero em novembro de 2019 em São Paulo. O principal alvo desses com conspiracionistas conspira conspira a NASA para eles a agência espacial americana manipula suas imagens de satélite isso não é conspiração isso é fato a NASA mente em cada imagem em cada coisa que ela publica é quase 100% mentira ou posso possa até arma mas posso dizer até que é 100% mentira não dá para acreditar em nada do que a NASA. É, pro Bicley. O homem nunca chegou na lua Foi a Segura Ricardo em seu restaurante E você já viu a Torre Eiffel de lado E uma imagem de satélite? Boa pergunta Ninguém nunca viu isso Com seu instrumento de nivela nivelação ainda em mãos Anderson Neves conclui Os terraplanistas são os mais inteligentes e ele afirma, pode escrever. Então eu concordo aí com o nosso amigo Ricardo, eu concordo aí com o dono desse restaurante que fez esse ambiente aí para os terras planistas aí se, se reunir. É um fato, a terra é plana. Eu peço a você que deixe nos comentários aí o que, que você acha desse assunto. Vou deixar o link aí da matéria para você dar uma lida. E é, com certeza a terra segue plana como muitos falam aí eu creio nisso e eu faço parte desses 11 milhões aí eu creio que seja muito mais de 11 milhões que acredita que realmente a terra não é uma esfera segundo a bíblia de capa a capa de Gênesis Apocalipse segundo a bíblia a terra é plana foi o Deus Todo-Poderoso criado, o, todo o Criador que a fez assim e assim será até o dia que ele quiser e ele vai destruí-la e fazer um reino novo para todo aquele que crê na volta do Messias. Tá okay? Então é isso, é esse comentário que eu queria fazer, até o próximo vídeo, fica na paz aí do nosso Criador, até mais.